charada duas caras espantalhas no mesmo filme Marlon Williams como Robin como seria o terceiro filme do Batman que nunca foi lançado com o sucesso de The Batman na primeira semana é bom ver como finalmente um filme de herói pode ter um tom sombrio ser longo e ainda assim ser bem atrativo nos dias atuais mas The Batman não é o primeiro filme a seguir essa linha mais dark e sim o um filme de 1989 com a direção do Tim Burton servindo de inspiração para Batman, a série animada que é um dos melhores desenhos de super-herói de todos os tempos. A quase trilogia de Tim Burton fez muito bem nos cinemas. Com Batman de 1989 e Batman Returns de 92, Tim Burton trouxe dos quadrinhos o lado mais sombrio do personagem, que não tinha sido explorado em live-action ainda. Para saber mais sobre as curiosidades de bastidores desses dois filmes, você pode conferir no canal Replay. Que não só recomendamos, mas também tivemos o prazer de participar. Hoje vamos ver o terceiro filme que acabou não sendo lançado. Isso mesmo, se você imaginou que Batman Eternamente era a continuação que Burton tinha imaginado para o Batman, você está errado. Bem, nem tanto assim. E para falar disso eu vou chamar o Rafael do canal Replay. É com você, Rafa. Muito obrigado, César. Inicialmente, Tim Burton estava de fato envolvido na produção de um terceiro filme da franquia. Mas após o sombrio Batman Returns, os executivos da Warner não estavam conseguindo associar a produção a quase nenhum merchandising. Que, diga-se de passagem, arrecada muito mais que a bilheteria do cinema. Olha só o que diz essa matéria do New York Times a respeito desse filme. Uma enxurrada de produtos licenciados, desde camisetas até cereal do Batman, gerou uma receita adicional no varejo de mais de 500 milhões de dólares. Muito mais que a bilheteria mundial do filme, que não chegou nos 300 milhões. Daí fica fácil saber o que é mais lucrativo, afinal, é um personagem muito popular entre a garotada, que assistiu os desenhos e lia os quadrinhos do Homem-Morcego. Então, os brinquedos vendiam muito. E para piorar essa situação, surgiu um problema com o McDonald's, afinal, uma visão mais sombria do Batman, juntamente com o vilão Pinguim, com suas atitudes violentas e aquela gosma preta nojenta escorrendo pela sua boca, impactaram as vendas do McLanche Feliz, que contavam com a saída de seus brinquedos oficiais do filme. Logo, o Los Angeles Times se pronunciou contra a rede, uma imagem violenta atrás da outra. McDonald's não tem consciência? E numa forma desesperada, a princípio, o McDonald's tentou dar um verdadeiro migué, dizendo que se tratava apenas do personagem do Batman, sem vínculo direto com o filme, e que não estava lá para promovê-lo. A própria Warner tentou sustentar essa ideia e alegou que a promoção do McLanche Feliz não tinha vínculo com o Batman mais velho do filme e que foram cuidadosos com isso. Mas tá bem na cara que o protótipo dos brinquedos eram os mesmos do filme, e a tentativa deles foi meio que tapar o sol com uma peneira. Então a situação ficou tensa entre McDonald's e Warner Bros, que por sua vez tomou a decisão de afastar Tim Burton da produção de Batman 3. Daí não demorou muito para Michael Keaton, o até então protagonista Batman, abandonar o papel. De acordo com sua própria declaração no podcast do Hollywood Reporter, não tinha como o filme ser bom quando o próprio diretor Joel Schumacher disse que por que tudo precisa ser tão sombrio? Então tivemos aquele Batman super colorido e family friendly que conhecemos. Por ironia do destino, Michael Keaton acabou protagonizando a história da ascensão do próprio McDonald's em 2016. Mas afinal, quão diferente seria o terceiro filme do Batman de Tim Burton? Vai daí, César! Muito obrigado, Rafa! É que nem aquele meme, né? O Warner sempre acabando com as expectativas dos fãs. Então, vamos falar do que interessa. O terceiro filme de Tim Burton. O filme Tim Burton se chamaria Batman Continuous e continuaria diretamente de onde acabou o Batman Returns. Keaton ainda estaria no papel de Batman, e temos até uma noção de como seria seu traje. Não tem como saber se realmente o traje seria cinza, mas não tem como negar que lembra muito o uniforme dos anos 70. Assim como Batman Eternamente, o vilão também seria o Charada. Mas não, ele não seria interpretado pelo Jim Carrey, e sim por ninguém mais ninguém menos do que Robin Williams. Se bem que há rumores que Robin Williams teria recusado o papel por estar chateado com a Warner, que teria dado o papel de Coringa para Jack Nicholson. Se foi verdade ou não, não sabemos, mas a segunda escolha para interpretar o papel era Mick Dolenz, integrante do grupo The Monkeys. Diferente do que já nos foi mostrado nos quadrinhos, a identidade do personagem não seria Edward Nigma e sim layou Hackendorf, um industrialista rival de Bruce Wayne e não um funcionário da sua empresa. Junto de charada também temos duas caras, pra quem não lembra, Harvey Dent tem uma pequena aparição no filme de Burton, interpretado por Billy Dee Williams, famoso por seu papel Lando Calrissian na franquia Star Wars, e pelo jeito Billy Dee Williams era fã dos quadrinhos, já que só aceitou assinar um contrato para interpretar o personagem com a certeza que eventualmente ele se tornaria o vilão bipolar. Inclusive, uma cláusula no seu contrato garantia que o papel seria dele. Como já sabemos, Tommy Lee Jones assumiu duas caras em Batman Eternamente, fazendo com que a Warner tivesse que pagar uma multa para o Williams, que 22 anos depois voltou para o papel de duas caras em Lego Batman o filme. O Retorno de Michelle Pfeiffer, como Mulher-Gato também foi confirmado. Inclusive, Burton e Pfeiffer chegaram a cogitar em fazer um filme solo só dela, que mais tarde pode ser servido de inspiração para o Warner fazer o filme com a Halle Berry. Além desses vilões, tínhamos a possibilidade da introdução do Espantalho, que mais tarde foi usado por Christopher Nolan. Tim Burton tinha planos de trazer ele em um dos seus futuros filmes. Em um dos tratamentos de roteiro, o diretor planejava trazer o pilão às telas na forma de Brad Durf, famoso por fazer a voz do Chuck, da franquia O Brinquedo Assassino. Com todos esses vilões, o Batman teria um parceiro. Sim, o Robin realmente estaria no filme de Burton e quem faria o papel seria o ator de comédia Marlon Wayans. E se você acha que o ator não consegue atuar fora da comédia, saiba que Keaton, antes de Batman, também era um ator de comédia. Na época, com 23 anos, Wayans já tinha feito o teste para figurinos do personagem, que seria introduzido em Batman Returns, mas acabou sendo excluído pela Warner. Wayans que na época não era famoso e tinha assinado o um contrato para o personagem. A Warner novamente teve que pagar uma multa ao autor para que Chris O'Donnell assumisse o papel. Muita informação para um filme só, você acha que iria funcionar ou ficaria ruim? Para sua informação, Sam Han, roteirista de Batman de 89 e o ilustrador John Quinones estão trazendo a continuação do filme de Burton em quadrinhos. Descartamos dois filmes de Joe Schumacher, o quadrinho vem sendo produzido desde 2016, depois que a DC percebeu que ressuscitar a série de 1966 em quadrinhos deu certo. Para trabalhar melhor os personagens, nessa primeira continuação tivemos apenas Harvey Dent e Duas Caras do Billy Williams, O Robin Planejado para Marlon Williams e A Volta da Mulher Gato. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, nem terminou de lançar nos Estados Unidos já que é previsto para o Término no meio de 2022. E como é assim, ainda não tem previsão de lançamento no Brasil. No mais é isso, espero que tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima!